Ai, que bugado, velho. Já entrou em live faz 12 segundos. Que cara de tacho. Então, gente, voltamos. Eu consegui. Eu tive que fechar. E abrir. <risos> Bora fingir que nada aconteceu na outra live. Vou até excluir a outra live. Não, só não vou. Vou, eu vou excluir, gente. Dá like nessa live, nessa live de novo. Ai, que susto. Eu estou no servidor ventilador, eu não eu nem era mais mod. né? Então, de volta aqui, gente, com essa live, eu consegui. É, na live anterior, estava muito cheio, é, a pista colorida, mas não vou pra mostrar. E o rei da pista, que era com 10 pinguins o outro era com 30. Voltamos, agora vamos fazer os selos. Vamos, Farol, chama... To... É, eu esqueci de chamar todo mundo, gente. Deixa eu chamar aqui, pera aí, calma. Relaxa, gente, tudo vai dar certo. É, vocês podem comentar de novo aí. Um salve pro Breno, Elanzito, Gabriel. Cadê, cadê todo mundo, gente? Tinha 16 pessoas na live, quem vai voltar? Cabe a live com a tela, gente. O Elan, você saiu agora, velho. Selo, banda... vamos selo do varal gente nessa conta eu não tenho selo, esse selo que eu tenho na conta do febre eu quero fazer a conta do selo que eu não os selos que eu não tenho no febre aqui na jabiraca Já sabe né, gente, cada um com um instrumento diferente. Ah, eu removi até o plano de fundo, gente, desde que eu sou, desde que tá tão bugado. É sério, eu vou dar uma estrela na, na Play Store nesse aplicativo de transmissor. Ai, que ódio. Eu vou escolher a trecar verde, que eu gosto de teclado. Ah, tem que, tem que retirar todas as roupas, gente. Até o bigode. O bigode dá o charme. Tá, vamos esperar todo mundo. A ah, gente tem pouca gente, eu perdi público, velho. Oi, eu, você. Febraim manda um salve para a minha namorada Clarão. Um salve para a namorada Carão. O None voltor, o bot sempre tá aqui. Oi, tchau. Cada um com o O cara tá tocando um teclado. Aqui. Ah não, tá tô, tocando tô, tô, tô guitarra. Cada um com com um objeto diferente para a gente tentar. Ai que arco, eu vou trocar isso. Tem muita coisa na tela. Ah, o PIN tá aqui, gente. Ah, eu vi agora. Eu sou cego, velho. Ó, oh, tem gente... Não, filho, não. Você tá com a... Ah, ele tá com a outra... Ele tá com a teclada vermelha. Mas eu já tô com a teclada. Com a teclada. Vou chamar de teclado. A guitarra, o... nossa ele tá com um violão, uma viola, violão, o Loni tá com um torplete, cadê gente? Tem até público, o povo só ficou olhando. Vamos lá, o que você usa para capturar a tela em live, hein? <risos> eu, uso, <risos> eu uso o Strelab, velho. Toda hora aparece o Strelab, porque eu tenho que ler os comentários. O não dá pra ir, tá travando muito, meu céu. Sério, velho, tem pouca gente, como assim? O que? Uh, ah tá lá, Fabraim manda salve, ah já, manda, manda salve pro meu amigo Leonzinho do pneu, ele tá, ele tá live Tá, nome meio estranho né, mas tudo bem, Leonzinho do pneu, um salve pra você Aê, conseguimos, tá é na caixa Que essa dessa aqui, ô, só de padaria Conseguimos. Alguém mais quer? Vou perguntar aqui: alguém mais quer? Porque sempre chega alguém atrasado. Vamos selo do. do forte nevado. Tem que vestir o pinguim da mesma cor, né? Vamos ver a maioria conta com, com que qual do cor né? tá. E é cada um com verde, outro com preto, outro com vermelho. Escolhe uma cor, gente. Qual cor? Calma, meu anjo. Eu nem li o que você escreveu. Qual é o minuto da live que tu tá? Todo, eu não entendi. Todo mundo de impostor. Todo mundo disse ano, todo mundo disse ano. Oi Samuel, Samuel de novo gente. Alguém não sabe que estamos em live? Um salve. É, no go, Pera, eu quero o selo. Você quer qual o selo? O Igor Cavalho. O Vitor Pelegrino da Silva estão com o servidor. O servidor ventilador. O bolo fofo. O Bolo fofo não vai vir. O Tuliane voltou. Voltamos. Todo mundo da minha co que comprou o cara comprou azul ciano. Ciano impostou. O cara comprou azul claro. O cara comprou azul, claro. o cara comprou azul claro. Não sabe diferenciar. Ai, o cara dando dar o tônico. Free fly aí eu jogo free flying, gente, vem de Sony, na verdade não jogo mais não, gente, porque tá todo mundo de vermelho Nossa, tem uma boa parte com vermelho Vamos usar o mesmo, é só, é só para quem não sabe Já A gente já pode começar? Começa. Vamos lá, gente, vamos. Todo mundo da mesma cor. Aí Conseguimos... nada e ganhou, como assim? Você não conseguiu porque você já tem, né? Meu anjo, boa tarde. Bora do futebol, gente, que o anzi tá me enchendo o saco ali. todos do jogo clássico, oi, oi, oi, tudo bem? Como é do futebol? Como é do futebol, gente? Eu não lembro, velho. Qual o uniforme, gente? Qual o uniforme? Azul, azul, então vamos, azul. Vamos no cara, hein? Os dois são caras fazer um selo assim. Eba! Vamos, azul, vamos, azul, azul, azul azul é bom. Nony é o treinador, velho. Pode ser qualquer cor precisa do uniforme que, que tá acontecendo. conseguimos nem nenhum nome nem tia Querem Qual o próximo Quer tentar do... Gente, eu vou, eu vou dar uma... Quer tentar do iceberg 30 pinguins No iceberg Vai é difícil Essa é difícil, eu não vi. Que esse povo tá fazendo aqui, gente. Vamos lá pro iceberg, vamos. Ah, demora demais? Não funciona. Gente, vamos... vamos... vamos... vai... Cê, cê, cê, a gente conseguiu daquela vez... a gente... ó... tem três... tem quatro... tem cinco... tem seis... vai do Iguro. Não funciona. Vamos tentar todo mundo reunir. Galera Oi Atala ah, Qual é os nomes do, do, do, do, do Que? La da Lamanaia Altaria Ataria manda um salve pro namorado do meu amigo o Nick dele é Supermax Que ele é o Igor seja muito felizes junto salve pro Frosty Eu já tô no iceberg No meu tem mais qual é o service, servidor ventilador? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Vamos chamar, vamos chamar. Acho que consegue, gente. Já tem 20 pinguins no iceberg. Se perguntei, perguntou agora. Hello, bitch! down down for como é que é como assim a live não caiu não gente Live caiu, ficou assim gente. Eu perdi dois de frame há, há um pouco segundo atrás. Hum, já voltou gente? Lagou a live. Oi, tudo bem? Oi, mimimcutin. A gente tá esperando Não adianta tacar bola de neve não, gente né? A gente não vai parar não Vamos pro iceberg Voltou a live, gente? Gente, a live voltou, quem? Essa live voltou, me diz. Fez a peste F5. Nossa, muita gente que tem, hein? É mesmo, todo que tá. Um salve para Geral Ceará. Um salve pro V Games. Um salve pro NoGo. Um salve pro Flyback. Além disso, um salve pro Pinguim Lucas. Um salve pro Donny. Um salve pro Bob. Um salve pro. Arthur não, Art My Penguin Nossa, que triste, gente. Nos abandonaram. Aí, cara, que é sem estilo é oficial da Team Vila Mix. Estamos em busca de novos divulgadores. Gostaríamos de saber se você está interessado em trabalhar conosco. O que é isso? Me explica o que é isso. Ah gente que treche, velho querem tentar do iglu então. todos em meu igro para salve vamos gente deixa eu mudar aqui então deixa eu desbloquear o igro todos Você faz até tá fe... tá apertado. <risos> eu tô com preguiça o <risos> que Olha entra aí geral no grupo do Elanzi. O jogo do meu PC prevê o que você vai falar que medo. O jogo do meu PC prevê o que você vai falar que medo que. Mas sim. Cadê o povo, gente? Só tem um, dois, três, quatro, cinco, seis... Arthur dos Jogos Clássico, um salve É o grudo do Elanzi Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três Oh, mas que complicação, hein? 1 2 3 4 5 Ah, tá o dono um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, gente, gente. Fiz merda, gente. Fiz merda de novo, velho. Eu não, eu não tenho. Eu sou muito ansioso, gente, para fazer as coisas. Eu tava malinando. Que? Desculpa, gente. Eu. Não, não. Calma aí, gente, que vai voltar já. Ai, a captura é de janela, velho. Aí, gente, gente. Calma um minuto, gente. Desculpa, eu malino demais, velho. <risos> gente vai <foi> ser palavrão. <risos> É isso, gente. Mutaram o menino. Não, foi porque eu falei, gente. É, eu, gente, o dojo não dá, velho. Eu falei que não dava, eu disse que não dava. O Clube Pinguim no Brasil nem conserta isso. Ai, faz 400 faz anos que o jogo voltou. Gente, os fêmeas estão caindo demais Onde eu, eu tô, não sei, eu tô perdido Eu tô mais perdido do que o em tiroteiro Eu não sei onde é que eu tô, gente Eu tô em algum lugar Eu tô Eu tô minhado, gente Você vê que eu fico com a mão no cabelo é porque eu tô agunhado É para pra ver se eu fico eu com a mão na cabeça para ver se a ansiedade diminui. Gente, o selo foi, o selo foi. Eu tô até agora esperando se o selo foi. Ah, não, não foi. É, foi esses cinco selo que conseguimos fazer hoje. meu Nossa, tá bugado assim Nossa Calma, calma aí Ai, eu a queria muito selo usar esse bem aqui Ô, oh, mó palhaçada, hein, gente? Ó, o Rebican não tá aparecendo, calma aí. Enquanto isso, eu vou contar uma música. Santificação, santificação, santificação. Oh, oh, oh. Quando chegarem na casa do Senhor, teu Deus, e tire a sandália dos teus pés, purifica o teu coração. O lugar santo é. Seus olhos estão fumindo. O beijo do Senhor que é ente. Não se contamine com o mundo, não. Diante de Deus ninguém se esconde não. Tá, parei. <risos> Desculpe. <risos> Ai minha perna, enfiei a minha perna aqui na tauba, agora tá doendo. Pô, gente, me dá dinheiro aí. Mentira, gente. Precisa não. Vou trabalhar, entendeu? Eu sou desses. Ah, a gente não vai. Gente, não dá pra fazer mais nenhum. <risos> <risos> não, não dá, não dá pra fazer nenhum selo mais. Ah, que pobreza, hein, gente. Na moral, velho. Desculpa, gente, não <risos> tem? Ah, eu consegui cinco selos, velho. Atividades é atividade, né, gente? Eu tô aqui pensando. Gente, o selo do Rock tem um selo do do, rock, do York. Será que dá para fazer, gente? Eu vou deixar para fazer esse selo do Iceberg na próxima live, porque se não a gente vai fazer tudo, não vai ter nada na próxima live. Do nada o cara já aparece aqui. O selo, o selo do rock, gente. Ah, não tem como fazer o selo do rock, né? Bora fazer o seguinte, eu quero fazer mais um selo aqui Adotar os 16 poucos Na live é... Vou homenagear de novo Os inscritos Pra gente encerrar Assim Vou fazer, já que eu não vou conseguir o selo Da iceberg hoje Vamos fazer assim gente Vou escolher o professor, vou. Já que o Elanzito tá me seguindo. Ok, ok, acabou de quebrar alguma coisa aqui, mas tudo bem. Eu vou colocar o nome. Como é que é o nome do Elanzito? Elanzito. Zero. Vamos os inscritos. De novo. Diga seus nomes aí no chat que vocês querem que eu coloque nos Puffles. Falei Puffles Certos. Ó, vou colocar aqui, ó, Noni, Noni, Noni, Noni que tá me é, julgando <risos> lá no Discord, não que, minha filha? Me diz seus nomes aí que eu vou colocar. Oi, Longa. Ah, peraí, eu esqueci de colocar o bican, gente. Voltei, Longa. Você tá falando pra mim colocar Jean, C... Jean Cera. Vou escolher qualquer um aleatório que eu vou colocar. Não. Sei lá. Que relan JR, já coloquei relan ah, Rapaz. Arthur. Me fala no chat da live, ok, gente? tu é um nome bem específico Jean Cera, que Jean Cera O cara disse no chat Jean Cera Bota O que tá aconteceu, velho? Donaldo Vai ser esse laranja aqui, ó Donaldo Vai, próximo. Próximo, gente. A gente tem tô, o mundo todo não. Martim, Martinho ou livezinho? Nome CBR ou da vida real? Não sei hein, também. Vitinho LB123. Deixa eu ver se foi o roxo. Eu gosto muito do roxo, gente. Então, vitinho. LV123. Ah, não pode número. Não dá pra colocar número. Tadinho dos bolos, hein? Levezinho, levezinho, levezinho. Também gosto do verde, levezinho. Oi Guilherme, nome, nome, coloca o pouco branco de Guilherme Tá, vou colocar o puff branco de Guile... Games. Puff branco. Da Elsa. Ok. Boa tarde. O que tá acontecendo, gente? Ah, o, Mar, o Martin tem duas contas O Arthur Bruna Por que Arthur você escolheu Bruna? Vitre Lalau Eu vermelho Lá, lá Vitor Vitré próximo. O já saiu, gente. Eu acho que o nome já saiu. Ah, o rosa, né, gente? Beethoven Mas com H fica mais lindo, né, Beethoven? Ah, amei Qual o próximo, gente? Bruna o Arthur, o outro Arthur, tem tanto Arthur aqui na live. Vou colocar de Bruna. Falta o cachorro, né, gente? Você escolheu o cachorro? A live é atrasada mesmo. Dele é... Cara, cachorro de Milambé. Michael Jackson, acho que nem cabe, vou escolher o amarelo, amarelo ainda não foi não né, Michael Jackson, é vai ficar Michael Jackson Meu cachorro que o recado vou ficar pobre. <risos> eu vou ficar pobre, gente. Vocês estão mandando. Eu só posso comprar um cachorro e um gato. Porque senão, vou se comprar mais cachorro, eu vou ficar pobre. O Bob não quer. Eu vou colocar. o oh Samuel, o Samuel ainda tá, live, tá na live? Eu vou vermelho de novo. Um nome que eu quero que seja Jabiroco. <risos> Jabiroco, meu Deus, velho. Bruno Berti tá ligado só pra mim, lagado não tá lagado pra todos nós Eu achei esse mais simples mas não tem um chat tem um chat vou colocar a Bob também Managem a você Bob Ai, ah, adota o cu cabeludo. Nosso querido tio. Botar o Samuel ali, mesmo que ele não pediu. Mas eu já tô sem ideia de nome: Samuel Silva. Gente, que tanto bota é esse, velho? Aqui, ó Jabiraca Aí, coloquei Jabiraca, gente Deixa eu ver os caras são... Um, dois Calma 3, 4, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ué já deu 16 Já deu 16, gente. Vou colocar aquele da que tá ali no meio, na blog. Que sim. Gente, eu vou encerrar por aqui. Eu vou tentar ver como é que desfaz. Que? Calma. Esse aqui não tem um chat. Tem um chat? Não tem. Não tem. Deixa eu ver o outro que tem um chat. Hum, qual que tem o chat? Se você prefere, qual, gente? Que? Ah! Ai ah, o selo, que susto Eu ganhei o um selo Profimania. Então, Outro iglu, esse iglu aqui tá muito de pobre Vou comprar outro iglu para encerrar Então é isso gente, essa foi a live, eu espero que vocês tenham gostado Tudo aqui com ironia, tá gente Um beijo para todos que vieram na live, a outra live foi péssima porque eu me embananei todo. Em então, tal com o imbro nevado, É isso aqui que eu não tenho, né? Eu tô voltando. mas ah, esse daqui é o palco. ó ah, gente, tem um palco. Ah, vou comprar esse aqui, sei porque também. Então é isso, gente. Eu vou tentar diminuir esse. Assim. É, vai ter vídeo daqui a pouco, ok? Eu quero ver todo mundo no vídeo. Então é isso, gente. Um beijo. Meu Deus, é muito puff. Um beijo, tchau, gente. Você joga super, super Super sabe que dia vai começar? Servidor HTML 5? Não sei, não sei. Gente, escolhe comigo aqui, por favor. Ah, tem um de 14, eu louco, aí. Aí eu vou ficar o dia todo aqui. Eu quero um que seja simples, não assim. Um tema que seja simples. É isso, gente. A live acabou, já pode sair, tá? Eu só tô fazendo aqui umas coisas. Só estou escolhendo qual que eu vou colocar aqui para a próxima live, calma. Não, de Fortnite não tem um chat. Ah, tem. Não sei. Ah, o pior que a tela... Começa a fazer live de Mine. Não, não, não dá. É porque dá, porque ninguém vai assistir, entendeu? Eu disse porque ninguém vai assistir. Não, seria mó legal o computador, o meu computador iria explodir. Seria legal, seria legal, mas o meu computador...